Do tesouro! E aí, meus cook monsters mais lindos do mundo, tudo bem com vocês? Eu sou o Otávio e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Hoje eu trouxe para vocês um baú do Tesouro onde você vai poder guardar todas as frases, ideias, pensamentos soltos que você acha importante na sua vida. Eu acho isso uma coisa muito importante, muito interessante, porque eu, particularmente, vivo guardando frases e textos por aí. E os meus amigos também têm esse costume, não é mesmo, Tuane, Cavalcante? Então, pra você do outro lado que gosta de guardar essas mensagens, ideias e textos, é uma ótima, ótima ideia pra você confeccionar aí na sua casa. E outra, você pode guardar qualquer outra coisa que você queira dentro dessa caixinha, porque ela é muito, muito da fofinha. Então, se você do outro lado quer aprender a fazer essa caixinha bal tesouro, confere o vídeo! Você vai precisar de papelão, cola quente, pincel, tintas nas cores preta, marrom, caramelo e prata, marcador permanente, tesoura. A primeira coisa que eu fiz foi desenhar o um molde no papelão. Para você do outro lado não ficar perdido, é só baixar o molde que eu fiz pra vocês aqui embaixo na descrição do vídeo. Depois que eu desenhei todo o molde, eu recortei ele inteirinho. I... Vinquei as laterais da caixa para que faça mais fácil de colar. Com a cola quente, eu fui colando uma a uma das laterais. Da caixa eu dou uma amassadinha no papelão para ser mais fácil de dobrar e corto todas as linhas de corte desenhadas na peça com a cola quente. Eu vou juntando as laterais cortadas com o um semicírculo para que forme a tampa da caixa. a caixa colada, eu utilizo tinta caramelo para pintar a parte de fora. Para lembrar um pouco de madeira envelhecida, eu dou umas pinceladas de tinta preta e espalho bem. dentro da caixa de preto para dar mais profundidade Avermelhado, pinto as três tiras maiores do molde. Duas delas são os enfeites da lateral e a outra é o fecho da caixa. Menor tira de caramelo usando a mesma técnica que pintei a caixa. Com uma caneta permanente preta, eu começo a fazer os detalhes do baú do tesouro. Esses riscos laterais são para parecer ripas de madeira. Agora, usando o esmalte prata, eu faço três pinguinhos para representar pregos na madeira. Enquanto o esmalte seca, na tampa da caixa, eu faço traços meio tortos para aparecerem as ondulações da madeira. Gotas de esmalte já seco para ressaltar a ideia de que são pregos. E faço nos vãos as mesmas ondulações para parecer ranhura de madeira. Can you feel my burning hot? My world fire. I don't care to stay in the waiting light. Got no time to lose every second. count Contorno as laterais da peça que vai ser o fecho da caixa. E pingo duas gotas de esmalte, um de cada lado, para parecerem prédios. Espero secar e faço o contorno em volta. Faça um contorno preto ao redor das tiras marrom avermelhado. de esmalte para que pareçam pregos the espero o esmalte secar e contorno O fecho da caixa bem no centro oh, Cola as tiras menores na lateral da caixa elas vão ser enfeites mas ao mesmo tempo elas que vão segurar a tampa do baú a tira mais comprida e com a ponta arredondada ela é a tampa da nossa caixa que vai entrar no fechinho que já foi colado então eu colo ela no centro da tampa e deixo um pedaço da língua de fora para poder entrar no fecho com o baú pronto, tá na hora de aprender a fazer os pergaminhos Então bora aprender a envelhecer o papel e enrolar eles bonitinho Pra envelhecer você vai precisar de folha sulfite e um pouco de café Vai passando o café por toda a folha e deixa secar Não tem problema se fizer um pouco de sujeira e se você achar que tá ficando manchado É aí que o envelhecido vai ficar legal Com papel já seco. É só cortar ele em tirinhas bem finas. E agora eu vou utilizar argolinhas de pingente para poder fechar o nosso pergaminho. Basta pegar uma das folhas, enrolar e colocar a argolinha dentro. Faça várias e deixe as suas frases e seus pensamentos favoritos escritos nelas colocando dentro do seu baú do tesouro. Welcome to the show, bring on all the lights, let it shine on yeah. you, we're together here tonight, welcome to the show, welcome to my Gostado dessa ideia, eu sempre gostei Dessa coisa de tesouro, de pirata Então decidi trazer pra vocês Não se esquece de deixar aqui embaixo o que você achou nos comentários De dar um like porque isso muito Me ajuda e me incentiva a continuar gravando Pra vocês, se inscreve no canal se você ainda Não é inscrito pra não perder nada do que eu apronto Por aqui, é isso aí, até a próxima E falou